Hello, hello! Temos aqui o guia para os mercados da JP Morgan para o segundo trimestre de 2022 e como estamos num ano anormalmente anormal para os mercados, então acho que é mesmo muito oportuno vermos aqui algumas das atualizações face a mercados emergentes, mercados desenvolvidos, ações, avaliações dos vários mercados financeiros à volta do mundo, o que é que está a performar melhor, o que é que está a performar pior, por isso sem mais demoras vamos a isso, guia para os mercados da J.P. Morgan, segundo trimestre de 2022. Todos os dias os mercados chovem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma.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 Temos então aqui o um fantástico guia para os mercados da J.P. Morgan, é um dos documentos mais importantes que se produz na indústria financeira, a meu ver, pelo menos, e uh, é para o segundo trimestre, apesar que eles dizem sempre terceiro trimestre, parece que estão sempre um passo à frente, mas de qualquer das formas é, é um guia para o próximo trimestre, mas sobre dados que temos até ao trimestre anterior, ok? E começando aqui pelo índice SP500, que é que nós vemos? vemos que atualmente, depois desta queda de 21%, os múltiplos ficaram mais convidativos, e vamos já falar mais em detalhes sobre o, o tema, mas de qualquer das formas nota-se que atualmente eh, há uma correção considerável, por isso estamos em território de bear market, que como já temos vindo a falar aqui, que já era possível chegarmos a este ponto, e agora sim vou começar a fazer alguns vídeos sobre Uber Market que está aí à porta. Ok? Por isso, fica desse lado, já sabes. Deixei o teu like para ser notificado sempre que tivermos aqui novidades. Agora, quanto ao índice, ele continua a crescer no muito longo prazo. Estou sempre a dizer, investir em ações tem que estar com um pensamento, com um mindset de investir a muito longo prazo. Porque tem altos e baixos e vai haver períodos em que as ações dobram no espaço de 4, 5 anos, depois corrigem 50%, depois dobram outra vez, depois corrigem mais 47% 57% e depois quadriplicam ao longo de 14 anos, como fez o índice SP500 nos últimos 14 anos. Mas não se pense que é só no índice SP500, nas ações que estamos com uma das piores performances em termos de arranque do ano, em termos de início do ano, as obrigações também estão a ter o pior arranque, pelo menos desde 1976, por isso estamos a falar aqui de 45 anos, 46 anos, ok? e, e estão a cair violentamente este ano de 2022, por isso não são apenas as ações que, que, têm, que têm estado com performances negativas. Se virmos a performance aqui por fatores, que é uma forma que a JP Morgan tem de dar o nome aqui a alguns tipos de, de investimentos, vemos que até ao momento, year to date, aqui em YTD, year to date, até ao momento as ações defensivas têm tido a melhor performance, caíram apenas 3,2%, e isto é uma auto performance, ou seja, é ter um desempenho melhor que o mercado em cerca de 17%, que é ótimo. E uh, também as high dividend yield, ou seja, ações que pagam valores de dividendos, rentabilidade de dividendo muito, muito elevada neste momento, também caíram apenas. 8,8%. De resto, tem que estar tudo a cair por aqui fora, a dois dígitos, como se vê, principalmente ações de momentum e, e cíclicas são as que estão a ter o pior desempenho este ano, juntamente com small caps, mas mesmo ações de grande qualidade a cair quase 23%, é absolutamente impressionante como o sentimento dos investidores muda em apenas seis meses. Se virmos os retornos por classe de ativos, que é uma nomeação que eu gosto mais daqui da J.P. Morgan, e vemos que são as mercadorias que estão com uma performance absolutamente excepcional, 18,4% em seis meses, é absolutamente fantástico, o cash, ou seja, tudo que seja ligado a dinheiro está aqui mais ou menos na mesma, não, não andou para trás nem para a frente, está anémico, mas de resto tudo a cair a dois dígitos, como vês por aqui fora, e principalmente small caps 23%, large caps 20%, já agora um pequeno parênteses aqui, falei anteriormente sobre capitalizações bolsista, por isso não sabes o que é small cap, large cap, etc. Vê neste vídeo aqui, ok? Está a aparecer aqui, ok? E continuando, temos também aqui as ações de mercados desenvolvidos aqui 19,3%, REITs 19%, mercados emergentes 17,5%, por isso é um mercado de queda generalizada, ok? Agora, uma chamada de atenção aqui para as mercadorias, porque há muitos investidores que estão muito contentes e, e têm recebido algumas, alguns comentários a dizer se não seria, a perguntar se não seria o momento de... Investir ainda mais fortemente em mercadorias, porque o preço dos petróleos vai continuar alto, o preço do gás natural vai continuar alto, o preço dos metais industriais vai continuar alto. Será que não era de investir mais? Repara, no longo prazo, qual é a performance das mercadorias. Aqui 2007, ok, um retorno positivo, 2008 um retorno negativo 35%, 2009 um retorno positivo, mas não foi das melhores, dos melhores ativos, o mesmo para 2010, 2011 queda, 2012 queda, 2013 queda, 2014 queda, 2015 queda. Parabéns, se estás a investir no muito longo prazo em mercadorias, achar que vais ter retornos um absolutamente extraordinários, Boa sorte com isso, ok? Como vês, é, é um ativo que, a meu ver, não me agrada muito, é de ciclos, sem dúvida alguma, como tudo, mas os ciclos aqui eu acho que são muito mais difíceis de, de percepcionar do que noutro tipo de investimentos. Mudando agora de tema, vamos aqui para as avaliações. O que é que nós vemos O índice SP500 depois desta correção enorme no início de 2022? Já, já trouxe os múltiplos a valores mais interessantes. Estamos aqui atualmente a pagar cerca de 16 vezes os lucros do, do índice SP500 quando a média dos últimos 25 anos anda aqui na volta dos 16,85%. Já se ajustarmos aqui para o Chiller Pi, que, que ajusta aqui o valor dos lucros face à, ao, ao ciclo, face à inflação também, então temos... 28,74 vezes o que está ainda acima, ligeiramente, da média dos últimos 25 anos. Se olharmos para o dividend yield, por isso a rentabilidade do dividendo, continuamos abaixo da média, por isso não está assim tão barato como isso, face a esta métrica, e preço face aos fluxos de caixa que as empresas do índice SB500 produzem no agregado, também está acima da média ligeiramente. Por isso, quanto aos lucros, parece que temos aqui já alguma correção interessante, não quer dizer que esteja particularmente barato, não, não é o maior saldo da história, não, como aconteceu, por exemplo, aqui em 2008, mas também, eh, se olhares para outras métricas, vês que, na verdade, eh, os índices simplesmente estavam extremamente esticados em 2021, como eu tinha vindo a falar, e que mais cedo ou mais tarde tinha que se voltar à Terra. E quando se volta à Terra, as rentabilidades esperadas futuras... São muito mais agradáveis. Se tu vires o, o vídeo, o, um dos últimos vídeos que eu fiz sobre o guia para os mercados da JP Morgan, noutros meses, este o Forward PI estava bem mais elevado e, por isso, a rentabilidade esperada média a 5 anos era bem menor. Este gráfico diz isto, precisamente, como vês aqui no eixo do X: quanto mais estiveres a pagar pelos lucros, menor será a tua taxa de rentabilidade cumulativa ao longo dos 5 anos seguintes, ok? Quanto menos tu pagares em termos de múltiplos, ótimo, podes estar à espera por vezes de ter rentabilidades perto dos 20% ao ano nos próximos 5 anos. Por isso é que compensa estar a investir mais agressivamente quando os múltiplos estão mais comprimidos, como é agora, que estamos aqui com uma rentabilidade se aqui quase perto dos 10%, 9%, 10%, do que há 6 meses atrás, em janeiro de 2022, quando tínhamos aqui múltiplos acima dos 20, das 20 vezes lucros e por isso rentabilidades entre 2% e 3%. Agora, é interessante ver que até o momento as margens aqui a cinzento não caíram tanto assim como caíram noutros anos, as margens das empresas não colapsaram tanto assim e ainda assim o índice SP500 cai 20, mais de 20% desde janeiro de 2022. Mas se virmos outros anos, como em 2001, 2007, 2008, 2015 e mesmo 2020, as margens das empresas comprimiram bem mais do que agora e ainda assim os o índice está no estado que está atualmente. Se compararmos aquilo que a J.P. Morgan define como ações de valor versus ações de crescimento, e isto vale o que vale porque para mim não há valor sem crescimento, mas a realidade é que também aqui os bancos tendem a dizer que ações de valor são aquelas que cotam a price to earnings baixo ações de crescimento são aquelas cota price to earnings elevados. Eu não concordo com esta, <risos> com esta definição, mas ok, vamos assumir lá aqui, só para ver que o valor, tudo que seja ações de valor, está pelo menos desde finais de 2017, inícios de 2018, está mais barato do que as ações de crescimento. E isto também é feito de ciclos, repara como houve aqui um ciclo anterior, no início do século, ou durante 16, 17 anos, que tivemos as ações de crescimento mais baratas do que as ações de valor. E agora inverteu-se nos últimos 4, 5 anos e estamos neste ciclo, por isso é ir acompanhando e ver o que é que te oferece mais valor a ti e aos teus investimentos. Se olharmos para o top 10 do índice SP500, nós vemos que continua ligeiramente sobreavaliado, ou seja, mais caro do que a média, 23,6 vezes que tu pagas atualmente pelos lucros, quando a média é de cerca de 20 vezes, ainda assim, quando olhamos para, os restantes, uh, empresas, para as restantes empresas que estão cotadas no, no índice SP500, que fazem parte do índice SP500, nós vemos que estão relativamente baratas face à sua média. E, e isto é extraordinário, em, em grande parte do tempo, nós vamos ver as ações que estão ali no top 10 do índice S&P 500 a estarem sempre caras, porque é normal, é por isso que elas estão no top 10, porque os investidores levam as ações para a lua, e as outras 400 e tal ações, porque nunca são 490 certas, mas 400 e muitas ações a, a estarem muitas vezes esquecidas pelo resto do mercado e a múltiplos muito mais interessantes. Atualmente, repara, pagar quase 14 vezes pelos lucros dessas restantes empresas, quando estás a pagar 24 vezes pelo top 10. Claro que o top 10 também tem outra qualidade, que o, o top 490 não terá, mas isso são discussões para outras alturas. De qualquer das formas, vemos que atualmente estamos ainda com, perto de máximos em termos de representação do top 10 no índice SP500, pelo menos desde que se acompanha, desde que se faz esta analogia, aqui pelo menos desde 1996, ok? Atualmente o top 10 representa quase um terço do, do SP500 total. É absolutamente incrível como é que 10 empresas são representativas de um terço do SP500, enquanto que as outras 400 e tal representam os outros dois terços. De qualquer forma, o que é que nós vemos? Contribuições para os lucros deste top 10 continua bastante considerável, uh, estamos a falar acima de 20%, ou seja, um quinto dos lucros do SP500 no total são, ou uh, posso-lhe atribuir a responsabilidade por estas top 10. As outras 400 e tal, uma vez mais, contribuem. Todas juntas, aqui, um, se calhar, uh, muitas delas contribuem menos do que o top 10, certamente. Agora, o spread de avaliações continua sempre na mesma história. Há sempre ações mais caras do que o índice, por isso toda esta mancha cinzenta que tu vês aqui acima da linha verde e vai haver sempre ações mais baratas do que a média do índice, neste caso aqui, esta coloração cinzenta abaixo da linha verde. Qualquer que seja o período que tu olhes nos últimos 25 anos, é isso que tu observas, muitas vezes vais ter ações acima do índice e muitas vezes vais ter outras ações abaixo do índice. É preciso é saber onde procurar as oportunidades e estar a pagar menos por obter mais valor. Claro está que quando atravessamos uma grande recessão como aquela que atravessamos em 2008, 2009, se calhar a maior parte das uh, ações que estava a cotar acima do próprio índice, de repente a valorização comprime ligeiramente e, e consegues também aqui ver essa diferença no gráfico. Agora os analistas estão muito otimistas para o futuro, o que me espanta, de, em certa medida, o, o consenso para os lucros por ação do SP500 é para estarem aqui a, a quase 275 dólares até 2024, um crescimento absolutamente extraordinário nos próximos anos, e repara como para os analistas as projeções são sempre ou sobe tudo ou desce tudo. Nunca há meios termos, apesar que a realidade se revela diferente, claro, e há oscilações no curto prazo. No espaço de um dois três anos pode haver oscilações para cima ou para baixo, nada é linear nesta vida, apesar de que os analistas muitas vezes fazem tudo de forma linear, por isso é 10% ao ano, é 10% ao ano para sempre. E depois há desilusões pelo meio. Claro, de qualquer das formas, os analistas estão aqui uh, a ser bastante otimistas e vemos também que, os, o, enquanto que o, os lucros do SP500 se prevê aumentar 6,7%, ou aliás, aumentaram 6,7% no início deste ano de 2022, no entanto, o, múltiplo, o, múltiplo, o crescimento do múltiplo foi negativo, 27,3%, e o retorno do SP500, já sabemos, está no território de bear market, até o momento 20,6% negativos. E há aqui um contraste muito interessante, porque as empresas continuam a crescer, o SP500 continua a aumentar os seus lucros de forma geral, e no entanto cai 20%. Eu não é belíssimo ver o mercado de ações a ter estes comportamentos. Fantástico.